Olá moçada, Alexandre Oliveira aqui, Fitness Expert e seja muito bem-vindo ao segundo vídeo da série Sem Barriga em 4 Minutos. E se você ainda não está acompanhando essa série, se você ainda não inscreveu no meu canal, se inscreva agora. E lembre-se, ative o sininho para assim que eu postar novos treinos dessa série, você receber diretamente aí o seu e-mail. E já esmaga aquele gostei pra mim, porque eu sei, eu tenho certeza absoluta que você vai gostar desse treino. E assim que fechar esse treino, eu quero conversar com você, ok? Se você gostou, se você não gostou, qual é a sua dúvida? Conversa comigo. Assim que fechar esse treino. Deixe aquele comentário aqui embaixo pra mim. E compartilhe esse vídeo com centenas e milhares de pessoas. Então, estamos de volta no segundo vídeo da série Sem Barriga em 4 Minutos. Eu e a minha equipe. E sem chorumbela, levante o bumbum do sofá agora. Pronto, moçada? Calma. Não, vou perguntar de novo. Pronto, Calma. moçada? Calma. Ok, então, levanta o bumbum do sofá e vamos lá. Tô fazendo isso pra você e por você. Ok? Vamos lá, galera. Muta aí, tenta fazer o exercício o mais rápido que você conseguir. ok? Trata o abdômen e vamos liberar o hormônio para comer gordura. E lembre-se, exercício localizado não queima gordura localizada. Então, não adianta você fazer 200, 300 ou 1000 abdominais por dia, ok? Muito bom, moçada. Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo, tranquilo, você também, vamos lá. Vamos lá, ok. Trata pelo abdômen, viu? Isso. Sente o abdômen. Sem beleza. Muito bom, agora. Vamos lá, nossa Senhora, Quero mais rápido. Isso. Mais rápido. Já. Boa, Muito bom. Isso aí, eles querem. Não pare. E você em casa. Não vai. Não pare. Continuou. Vamos lá. Sem beleza. Uh! Isso aí, galera. Tudo bem? Ok. Vamos lá. Vamos lá. Chegou? chegou? Tá. Bateu no golo. Não vai. Segure. Segure. Isso aí. E você. Se você ainda não levantou no do sofá, levante agora. Apenas 4 minutos e sem barriga e nada mais. Sem moleza. Uh! É bom, moçada? Ótimo. Ok. Vamos agora pro setor e vamos pro quarto exercício. Jogou lá atrás? Toca. Lá atrás? E toca. Isso aí. Pra no meu abdômen, sem moleza. Tudo bem, Legal agora, hein? Você em casa, não pare, vem comigo. 3, quer? Tranquilo? Tranquilo. Poliana? Tranquilo. Ótimo, muito bom, muito bom. Ok, vamos pro quinto exercício: Vamos, chão, total. Tocou, fora. Sem moleza, isso, sem moleza. Não pare, não pare. você em casa, se você não levantou o do, do sofá, levante agora, se inscreva no meu canal, deixa o um comentário pra mim assim que fechar. Esse treino Quero que você, conversar com você aí, ok? Uh! Beleza, galera? Ok, vamos para a última série Trouxe Isso, segurou Monta isso Traz. Isso, mais rápido que você conseguir Vamos agora, acelera aí Isso, muito bom 4 minutinhos e nada mais Isso é somente a ponta do SDR O sistema treino treinamento Pode fazer muito mais com você Ok? Continue Uh, muito bom, sabe? show de bola. Mão no chão, estraga. Encosta, volta. Encosta, volta. Não para. Estou com você aí em casa. Eu, Alexandre Oliveira. Uh, segura, trava do dó. Isso, trava do dó. Isso, não para. Travou? Muito bom. Muito bom. Não pare Está muito tranquilo. Uh, beleza, ótimo. Virou, Volta no chão, estendeu a perna lá. Tá dor, segurou e vai O mais rápido que você conseguir, ok? Um minuto e doze Um minuto e doze Quatro minutinhos para você eliminar a barriga e nada mais E se você ainda não levantou esse bumbu do sofá Não sei o que você quer com a sua vida Eu quero transformar a sua vida, ok? Levante muito, bom, galera Acertou? Uh, tá acabando Dois exercícios e pronto Foi na atrás. vamos jogar lá Tocou? Isso Lá atrás, tocou? Muito bom! Muito bom! Uh! Tudo bem, mulher? Três, uh! quer? Uh! Ótimo, tranquilinho! Ninguém cansado aqui e você em casa também não! Continua, sabe? Continua, muito bom! Último exercício! Último exercício! Bora! Sentou? Tocou! Isso! Toca! toca Tudo bem, Oceânia? Que querem uh! e eu também tô ótimo. Vamos lá. Sete segundinhos. Sem beleza. 5, 4, 3, 2, show de bola. Show de bola. Show de bola. Show de bola. E você em casa? Como é que foi o treino? Eu quero aquele comentário aqui embaixo agora e converse comigo e fala como foi o treino, olha só, preste bastante atenção, isso 4 minutos já pode fazer muita coisa com você, mas se você realmente quer definir o seu corpo, perder peso, eliminar a barriga, deixar aquele abdômen bonitinho, vem agora para a família treino para o nascimento, algum lugar aqui, aqui em cima ou aqui embaixo, tem um link, clique nesse link, e vem para a família mais magra do Brasil. Esse sistema que está transformando a vida de centenas e milhares de pessoas. Eu, Alexandre, quero te ajudar demais. Então, levante esse sofá agora. Já comece com o pé direito, com apenas o marco de luz. E depois vem para a gente, para a família, treino para tempo Então, um grande abraço. Muito obrigado por você ter ficado comigo aqui. Até agora, Alexandre Oliveira aqui. E fui!